Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias Estou aqui no Jardim Brasília Uma curiosidade aí, né? Que me chamou muita atenção Eu estou aqui no trecho Se você procurar a rua... Opa! Procurar A rua Rio Claro Em primeiro plano Pra você entrar, você vai entrar na rua Nova Odessa É, isso mesmo! Rua Nova Odessa você quer ver até onde vai essa rua Nova Odessa? Isso em Santa Bárbara do Oeste. Olha só, né? Vou mostrar primeiro um gatinho aqui. Que... E aí, garotão? Tudo bem? É? E aí, ó. gatinho aqui. Mas aqui é a rua Nova Odessa. Jardim Brasília. Mas olha até onde vai essa rua Nova Odessa. Pra quem não conhece, pode acabar deparando, falar, nossa, não acho essa rua Nova Dessa ou a Rua Rio Claro. Aí você vai deparar, né? Em apenas esse pedacinho aqui, a mesma rua, tem dois nomes, a mesma rua. Vai até essa esquina aqui. Até aqui é rua Nova Dessa. É? Né? Daqui para lá, vamos adentrar já na rua Rio Claro, isso na mesma linha, né? O porquê essa diferença de um pedaço e o outro? Tá aí, mandei um quarteirão só, olha aqui a outra rua, rua Rio Claro, tá aqui ó, é uma coisa curiosa né? de se ver, né? A gente jamais espera isso, a mesma rua até dois nomes, tá aqui, ó. Então fica o registro aí, o portal SB Notícias sempre percorre todos os locais, a cidade, né, bairros, e acaba deparando com isso daqui, ó, Rua Rio Claro. Para sair da Rua Rio Claro eu vou gastar alguns segundos aqui, ó, tô saindo já da Rua Rio Claro, Olha, vou atravessar a rua na mesma linha reta, né? E já vou, Bom, Rio Claro ficou para trás, agora já estou na rua Nova Odessa, aqui, isso mesmo. Olha como você pode observar, já estou na rua Nova Odessa. Olha ali, se você olhar para aquele lado ali, Rio Claro por que essa diferença de, de nome, tem uma questão aí de 100 metros, se é uma linha reta, né? então para o portal SB Notícia pega algumas coisas curiosas também, né? para se mostrar, aqui é no Jardim Brasília, né? que tem isso daí, olha só, nova dessa, Rua Nova Dessa E olha que é o mesmo Mesmo alinhamento né? Então quer dizer O um morador aqui Mora entre a rua Rio Claro E Nova Odessa Confunde até o carteiro né? Até os Mensageiros aí de levar documentação, mas fica o registro aí, e aí vamos Não podemos deixar de mostrar a beleza também de um gato, né aí ó fica aqui pelo portal SB Notícia